É muito tremendo. dinheiro, hein? Pufu, é muito ufa, dinheiro. Nica, din, din Money, tudo pra você, tudo pra você. Não tá participando por quê? Por que não tá participando? É no 0800, é na faixa. É fácil de tudo, simprão É só tudo. comentar, é só fazer o seu cadastro lá no nosso WhatsApp e você já, vai, já, você já vai concorrer. Todos os dias eu e Fernando Moraes estamos aqui fazendo sorteios, inclusive falando em sorteios. Sim agora é pelo WhatsApp? Isso, agora nesse momento agora a gente vai pegar três senhas pelo WhatsApp. Nosso diretor vai cantar aqui na, na, na, na nossa no nosso alto falante e a gente abre para você o cofre nesse momento. 300 reais saindo agora. 300 reais, vamos lá, Tô meu confiante. diretor. Primeiro Tô nome. Confiante. Georgina Queiroz. Georgina Queiroz, vai lá, Georgina. Será? Qual que é a senha da Georgina? 1952. 1952. Sem delonga, já vou aqui, hein, Fernando, que eu tô ansiosa. Vai lá, vamos entregar esse dinheiro. Olha, 1, 9, 5, 2, Atenção! Lá? Não! É. Não foi eu... dessa vez! Não foi, não Georgina! Ó, de... é, oh, mas continua não... tentando, viu? Continua mandando lá pra gente. Próximo nome, próximo número: Marcelo Calejão. Marcelo Calejon. Calejon, Calejon, acho que é Calejon que fala. Qual que é a senha do Marcelo? É então, o amigão metrô 7205. 7205. Marcelo a gente já falou já que, a saiu... que a primeira senha é o 1. O 1. O primeiro dígito, aliás, é 1. Tem outro! É, a gente pode trocar o 7 dele pelo 1? É, a senha dele, né? É. Então... Não, não. Não, né? O diretor, não deixou. Ah, vamos ver, né? Enfim, vai perder a chance, mas vamos lá. Como 7, que é 72? 7, 2, 0, 5. Vai aqui, né? Não, Marcelo. Marcelo já saiu o número 1, um, é o primeiro é, dígito, então já anota aí pra você não comer sexto, bronha. Sexto, o Marcelão tava dormindo, né? Tava. Perdeu o programa, deu pois do que é. deu. <risos> Último número. Carla Daiane Santos. Mais uma Mais vez a essa? Carlinha. Olha. Vou te contar, hein? Se, olha, se esse dinheiro sair pra Carlinha, eu vou falar pra ela me passar os números da Mega Sena. <risos> São dois. É, não, porque já ganhou tudo. Carlinha, qual que é a cena, diretor da Carlinha? 10, 13. 10, 13. Olha, 10, olha aí. Olha será? 1, 0, 1, 3 e. Não! A já Nota. Gente é. Mas daqui a pouquinho a gente abre novamente Daqui a pouquinho, você que tá no Facebook Coloca lá a senha Quatro dígitos que você acredita que vão abrir o cofre O primeiro dígito é o 1 um, Corre lá nas nossas fanpages Que daqui a pouquinho a gente abre de novo o Exatamente. nosso cofre Exatamente, se você comentou lá no WhatsApp Corre agora pro Facebook Bom? Já já, já a gente já. abre o cofre